José Leme é doutor em Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Educação pela mesma instituição, formado em psicopedagogia pela Universidade São Judas e graduado em Filosofia pela Universidade de São Francisco. Atualmente atua como Supervisor de Educação na Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, FUNAP São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade e formação de professores. Seja bem-vindo, Zé. Seja muito bem-vindo, Zé. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da 800AM. E a primeira pergunta é a que dá o título ao programa. O que que te move? Quem me move? Isso. <risos> é, acho que assim, na minha história, né eu completei esse ano 35 anos de docência e na fundação 29 anos, trabalhando com educação nas prisões. E assim, posso garantir que foi uma surpresa. Lá em 93 quando eu fiquei né, tive um convite para participar de uma seleção de monitores, né? eu moro aqui em Caeiras, na Grande São Paulo, do um município vizinho, Franco da Rocha. Em 93 só tinha uma única unidade prisional. E uma amiga minha convidou, falou: olha, vai lá, estão precisando de gente para para lecionar. E assim, o primeiro impacto foi, né? Não não conhecia existia é, educação dentro das prisões. E acho que foi o amor à primeira vista, né? Depois daquele momento, nunca mais consegui abandonar esse esse universo, esse outro mundo. E de lá para cá, né? eu tive a possibilidade de. Exercer outros cargos e funções, né? Quanto é, monitor, coordenador dentro das unidades prisionais, ah, durante 10 anos, como gestor, sendo gerente e superintendente. Então, eu consegui ter, assim, eu acho que uma experiência bacana, uma visão do conjunto né, do Estado. Ah, Para quem não, não conhece, infelizmente, São Paulo é, tem uma população que corresponde a quase 35% da população prisional do país é um número muito expressivo e poder trabalhar lá dentro, né? E eu acho que pouco a pouco contribuir também, né, com os programas e ações dentro das pessoas também é, foi fantástico. E eu acho que é isso, né? Educar acreditar que ah, as pessoas podem mudar, né? Podem ser diferentes. Ah, Paulo Freire já falava, né? Ninguém está pronto, então existe a possibilidade de a gente começar de novo, né? De fazer outros caminhos e de acho que ressignificar a nossa própria trajetória. Então, eu acho que nesse tempo todo né, o que eu pude fazer, o que eu, muito que eu aprendi né, no dia a dia das prisões, que me fez ter um olhar diferente para o mundo. Né, e, e claro, né, falar sobre educação nas prisões nunca foi fácil, né, e, e não será, mas a gente fica aí, como já falaram, né, a gente acaba militando. Muito bem. Vou te fazer uma pergunta difícil, se me permite. Muito hum. Como José Leme define Zé Leme? Zé Leme? <risos> <risos> Clayton, uh, eu, eu posso pedir ajuda às universidades? <risos> <risos> <risos> <risos> sem Trabalhar, falsa eu, modéstia, eu, professor. Sem agora. falsa modéstia. Não, assim, uh, eu, eu, eu, eu trabalhei durante dois anos no Carandiru. E lá a gente tinha uma equipe de, de monitores presos. Eram sete monitores presos que trabalhavam com a gente. Uma experiência que começou naquela unidade e numa penitenciária de Menceslau. Um dos presos que trabalhou com a gente, o Luiz Alberto Mendes, depois de cumprir a pena dele, ele virou escritor. Então a Companhia das Letras publicou várias obras dele. E uma que me chamou muita atenção, com o título Confissões de um Homem Livre, ele descreve meu primeiro dia lá no Carandiru, em 1996. E uh, eu vou ler a, a descrição dele, acho que uh, a gente consegue um pouco pensar quem que é o Zé Leme. Um novo monitor coordenador veio trabalhar conosco, o Zé Antônio. Em uma das reuniões, ele se levantou e se apresentou. Tinha formação em filosofia e experiência de alfabetizador. Era um sujeito alto, largadão, inspirou simpatia imediata. Acho que é um pouco isso, é. largadão, alto, é. né? Acho que é um pouco sonhador é, de acreditar, é, sei lá, ser otimista, né? De, de tentar acreditar que a gente pode fazer um mundo diferente, né? Que o mundo que está aí ele não está pronto ainda, né? Então existem possibilidades, existem, pelo que a gente fala na, no meio pedagógico, em algumas brechas que a gente vai buscando é, construir o um, eu gosto muito de uma expressão do Paulo Freire, o inédito viável. Uhum. Eu acho que é... Essa, essa acho que é, a, a, é um pouco o Zé. Mas também sou meio relaxado, essas coisas todas também, né? Não, não sou perfeito, não. <risos> Zé, tu falaste que sentiu assim um amor à primeira vista, né? quando teve esse seu primeiro contato com a educação prisional. Nos conte... Por que que aconteceu isso? Por que que tu acha que aconteceu isso? O que que tu viu no sistema prisional? Porque tu era professor da, da rede básica, né? O que que tu viu no sistema prisional que te apaixonou, que te encantou? Nos conte um pouquinho dessa tua trajetória de encantamento. Eu acho que, assim, a... primeiro foi o um desafio, né? Você... Eu, com 23 anos, ter uma turma de 30 presos para alfabetizar. de uhum. experiência nenhuma, né? Uhum. Naquele momento. Então, foi um grande desafio de você ir atrás de materiais, de buscar uh, outras pessoas para inspirar a gente a, a poder fazer isso. E, claro, a gente tinha, naquela época, uma população regional com um perfil muito diferente do que é hoje, né? Você tem hoje uh, homens e mulheres mais jovens em 93, a 29 anos atrás, era uma população mais velha. Então, você ter essa, você conseguir fazer com que essas pessoas é, pudessem ser alfabetizadas, eu acho que era um desafio muito grande. E, por outro lado, era garantia de um direito, né onde ele conseguia também, alfa, sendo alfabetizado, ter uma autonomia maior. né Então, deixava de depender da, da vida dele. E, claro, depois, mencionei também algumas disciplinas do ensino fundamental, né, o ensino fundamental, o ensino médio, eu acho que toda né você lidar com esse com esse grupo de pessoas né pessoas que são excluídas, né que estão à margem da sociedade eu acho que sempre é um desafio e eu brinco né quando eu leio as bem, bem aventuranças eu falo tô, tô lascado. E, o dia que eu me deparar com Deus ele vai falar se eu tentar falar piora você estava preso fui te visitar e falou assim não vem mais do é que a é sua obrigação <risos> Aí, então não, não, não, não, não vai não vai ter não vai ter desculpa vou ter que arrumar ou outras qualidades para me dar bem. Mas acho que esse desafio né, de você ter um grupo que é, é estigmatizado, né, que está à margem da sociedade, e você poder assim, acreditar que, por mais que tudo, né, alguns autores já isso, que por mais duro que seja a vida ali dentro, algumas pessoas conseguem né mudar e ter uma vida diferente. Então isso é muito legal. E, e É curioso, Maria, aqui em São Paulo, você tá no centro da cidade, quando você está andando, alguém fala, falou: "Senhor, você fala caramba, né? É ingresso do sistema. É difícil de você lembrar né, da pessoa, mas uh, e claro, a satisfação de, deles apresentarem a família, de apresentar filho, de contar do sucesso deles, né? De, deles estarem podendo é, se reinventar. A, acho que isso é, é muito legal. Muito bem, Zé. Ah, você coloca o termo né, cela de aula, né? Então você dá aula na cela de aula. É, além do que já tu já colocaste, né, da empatia produzida junto aos educandos, né, que outras estratégias humanas e pedagógicas, né, você precisa utilizar para para trabalhar nesse meio que é diferente daquilo que a gente tem na educação formal convencional, né? Professor Cláudio, eu aprendi algumas coisinhas, elas são básicas. né? É... Para quem já lecionou a de jovens adultos, principalmente adultos, o adulto, quando ele retorna para a escola, ele traz alguns preconceitos. Né? Então, por exemplo, se você propõe uma dinâmica Muitas vezes para esse adulto que teve uma prática escolar, uma, uma ideia de escola, onde o professor colocava muito conteúdo, onde ele tinha que copiar, se você só abre, num primeiro momento, um bate-papo, usa de alguma estratégia, né? É... para ele, muitas vezes, parece que você não está dando aula, está enrolando. Então, acho que o um, um primeiro passo é você demonstrar que essas outras estratégias, estratégias, elas são também... É, momentos de aprendizagem. Então, acho que isso é o primeiro. Ah, tu, você tem muitos, às vezes, os alunos né, que são religiosos, você propor um jogo, às vezes, a própria religião dele não permite o jogo. Então, você tem que criar uma outra, um outro termo, um outro nome para não chamar de jogo, né? não chamar de bingo, de letra, não chamar de alguma coisa assim, mas que você possa utilizar aquela estratégia é, para aprender. Agora, eu acho que desmistificar também um montão de coisas. Né? Quem quem está é, privado de liberdade tem uma lança muito grande de aprendizado. É, acho que esse é o, é o grande desafio. Você garantir esse direito e acredito né, a dificuldade. Para muita gente ainda hoje, parece que, o, como eles falam, né, o ladrão, a, a, ele não precisa estudar. Ou, se ele for estudar, ele vai se aprimorar. Na arte do crime, eu acho que muito pelo contrário, né? Ah, acho que é um momento ali de reflexão, de ser, ser humano, de se reconhecer enquanto pessoa. E a sala de aula, eu acho que foi a rara, tava já com toda a pesquisa pronta, o material tudo pronto, só um tchinti. E falei agora, o que eu faço, né? Tem que arrumar um tchinti, até amanhã, não tem, jeito. tem que entregar o documento. E, e aí, parado, comecei a rabiscar, rabiscar, caramba. Né, a primeira experiência que eu tive lá em Franco da Rocha, na, na antiga penitenciária, hoje é um, um centro de progressão penitenciária, não sendo aberto, mas antigamente era um regime penitenciário, foi uma cela que foi adaptada para ser sala de aula. Então acho que a cela de aula tinha um pouco isso. E na cela de aula, acho que a coisa mais bacana que a gente acontece, nessa relação, né, eu com o outro ali, você ter o outro como alguém, não uma simples matrícula, mas um nome. Então é o Antônio uhum. que está ali, é o João que está ali, o Paulo que está ali e uma pessoa que tem uma história, que tem família aqui, tem sonhos, né, e quer também se realizar. Então acho que isso é uma experiência humana muito muito gratificante. Zé, eu acredito que seja uma curiosidade uh, de muitas pessoas, inclusive minha, de como é que funciona essa educação prisional, como é que é como é que acontece essas práticas pedagógicas dentro do presídio? Tá. Então, vamos pensar assim. Eu sempre defendi quando a gente pensa em educação das prisões, é só que se fala Eu acho que isso é o primeiro cuidado. Uhum. Ah, pode acontecer uhum. de muitos professores que não estão preparados tratarem esses adultos como crianças. né? Então, me chama muita atenção. Para é... dar um exemplo, eu cheguei algumas unidades agora antes da páscoa o pessoal tava pintando coelhinho de Páscoa. eu acho que né, com a dupla você estaria pintar coelhinho de pasta, mas é, você poderia trabalhar o conceito, né, a ideia de uma forma muito mais legal, ainda mais pela riqueza que as pessoas têm, as crianças né, são têm de origem do país todo, então acho que é uma riqueza cultural muito grande. Eu acho que o professor tem que estar preparado para isso. falar, Olha, eu estou fazendo uma educação de jovens e adultos. Fora isso, uh, eu acredito também em... Toda a pesquisa que eu fiz, acho que eu é, insisti muito nisso, e assim, é, quando a gente pensa a unidade prisional, eu não posso simplesmente transportar o modelo de educação que tem aqui fora, né, que fala na rua, lá para dentro. Mas eu preciso adaptar essa educação às rotinas, à carga horária, a né, toda a dinâmica de uma unidade prisional. Então, acho que isso também continua sendo um desafio. Né? A gente melhorou muito, né? acho que né, houve Momento de reflexão, mas a gente precisa continuar investigando, pesquisando, né? E graças a Deus, acho que de 2000 para cá, esses dois, esses últimos 22 anos, a gente teve um número muito grande de pesquisas né? sobre educação nas prisões, o que clareou, né? Vamos dizer assim, com questões que eram importantes e hoje acho que as pessoas estão mais maduras, né? E uma, uma reflexão também né? mais comprometida com essa outra realidade. Então, acho que continua sendo um desafio. né? Você São tempos e espaços diferentes. Até o brinco, né? E muitas vezes a pena pode durar mais do que o tempo da escola. Então, uhum. a gente também tem que garantir outras ações, a... além não só a elevação de escolaridade, né? educação formal, mas projetos de cultura, de qualificação profissional. A pensar em possibilidades dessa juventude que está ali, né? de conhecer novas linguagens, para que elas possam se inserir né, no mercado de trabalho no futuro. Acho que esse é um grande desafio. E como é que é feita a seleção desses professores que trabalham no, no, na educação prisional? É feita uma seleção? Ou qual é a motivação da, da grande maioria de ir para lá? Uh, é financeira? Tá. Ai, tá. ou Como é que é feito esse processo de a, seletivo? A conta... Então, só para vocês terem uma ideia, né? a, a FUNAP, a Secretaria de Educação ficou no sistema prisional até meados da década de 70, aí os professores foram retirados e coube a FUNAP, em 76, 77, até 2012, contratar os professores e monitor. Então, eu também comecei como monitor da FUNAP. A Secretaria Retoma, a SEDUC Retoma, aqui em São Paulo, em 2013, Programa de Educações nas Prisões, do TEC. Tudo foi criado. Uma escola pública, né? ela é chamada de vinculadora, então ela é responsável por um ou mais presídios que estão ao seu redor. Então os professores participam da, da atribuição de aulas, né? seguindo, como eu acho que todas as redes, né? seguindo uma classificação, e é apresentado para eles a possibilidade de trabalhar nas prisões. No primeiro ano foi meio complicado, mas hoje né? é muito curioso, porque as pessoas procuram querer né? trabalhar nas prisões, o que acaba sendo, né, por mais é, incrível que possa parecer, um local de trabalho mais tranquilo, mais gratificante, porque os alunos estão ali com ânsia de aprender. Né? Então, é, tem aquela cobrança, né, que você tem de ensinar, eles prestam atenção, chegam no outro dia, eles estão com um monte de perguntas para fazer. Então, então, é muito gratificante isso. E, claro, né, a, a, até o brinco, a disciplina ali dentro é incrível, né, porque a, não ser disciplinado na cela de aula, configura em falta, né? E isso vai acarretar é, problemas para o aluno. Então, eles procuram né, ser correto. Aquilo que a gente fala, né? Ser um bom preso, estar tá comportadinho, bonitinho, participar. Ah, e, e é muito curioso isso, né? É, é, é aquilo que a literatura traz é um outro mundo, né? É um mundo que talvez de, de perna para o ar, de ponta cabeça, mas com regras, né? Com uma maneira de, de se estruturar. E é muito interessante que a gente vai descobrindo, né, pouco a pouco, ah, os códigos, né, tudo que está ali dentro, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Professor José Leme, é, na sua prática, na sua experiência, né, que transformações você pode perceber né, nessas pessoas privadas de liberdade quando tem acesso à educação né, e se isso contribui... É, de fato, para um, uma melhoria na cidadania, né, no reconhecimento humano né, e, e, na, e na própria motivação né, pela vida. tá Professor, vamos pensar assim, ah, como vou te responder isso. Uma coisa que eu reparo muito, é, como no final de semana existe a visita, né, os familiares, pra, às vezes esposa os filhos, é muito curioso uh, você acompanhar esse dia de visita e os alunos levarem as produções dele para a família ver. Sabe aquela ideia assim? Eu posso. né? Alguém que era desacreditado e falou, não, eu posso. Uh, para muitos, é o primeiro certificado que, que eles estão tendo na chance da vida. né? É a primeira vez que eles ganham diploma, muitas vezes. Então, acho que essa situação é muito legal. E, claro, é curioso, quando eu fiz a pesquisa do mercado, Ficou muito evidente né, que, por exemplo, o que era educação? Para muitos, naquele momento, era ser uma pessoa bem comportada, uma pessoa educada. né? E depois você vai mostrando né? que não é só ser educado, mas também elevar a escolaridade, ter uma profissão, né? aprender outras coisas. Então, inúmeros projetos que foram feitos, estava lembrando aqui, teve o projeto Drama, que era um projeto com 10 horas de duração, com oficinas dramáticas, né? com a, com a técnica do teatro do oprimido. O Augusto, o Augusto Boal teve aqui com a gente, né? A equipe dele toda. Projeto que durou uns quatro anos aqui no Estado de São Paulo. E era muito legal porque ao final dessas oficinas, né? Você percebia, você sentia, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de olhar. Tanto que no final de ano que nós fizemos uma apresentação, isso já no segundo ano, que no primeiro ano, os próprios é, agentes tiravam salvo, né? Porque você fazia oficinas dramáticas, né? pessoal se tocando, dançando, pulando, eles achavam que era um absurdo coisa aqui. Mas a partir do segundo ano, os agentes quiseram participar também. Então, nós montamos grupos com os agentes. E foi muito curioso, né? que ficou evidente, que assim, parecia que os agentes... Não, parecia não. Eles declararam que, sendo agentes, eram muito mais oprimidos do que os próprios condenados. Né? Então, eles colocaram isso para fora. Então, eu acho que foi uma experiência muito bacana, um projeto fantástico. Pena que ele não continuou, né? porque acho que até hoje a gente teria espaço para desenvolver projetos como esse dentro das unidades prisionais. Nossa, nós vamos ter que dar uma paradinha no, no nosso programa, porque a gente precisa do intervalo, mas daqui uns minutinhos estaremos de volta. Não desligue a rádio, não mude de rádio, fique conosco e com o Zé Leme, direto de São Paulo.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 Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Zé, quais são as maiores dificuldades que tu encontra na educação prisional? Eu acho que ainda o baixo investimento. É... Acho que a educação no geral, né? A educação prisional reflete um pouco uh, esse baixo investimento. Acho que precisa investir mais. A gente já, para vocês terem uma ideia, uns 93, o estado de São Paulo tinha aproximadamente 42 unidades, e a gente tinha uma equipe, não só de educadores, mas de coordenadores pedagógicos, de supervisores, muito maior do que hoje, e nós estamos com 179 unidades. Então, o estado não acompanhou isso. Claro que depois, com a Seduc, agora, estão com mais de 1.600 professores trabalhando né, no sistema prisional, então isso foi um alívio, mas a gente ainda precisa investir mais, acho que é... eu defendo assim muitas vezes de criar materiais que sejam mais específicos aquela ideia do Boa Aventura, né? você tratar o diferente de forma diferente né eu não posso tratar essa pessoa igual porque ela tem também necessidades diferentes espaços diferentes de estudo tempo diferente então eu acho que a gente vai aprimorar ainda mais tem muita gente pesquisando por aí nas universidades acredito que nós vamos produzir ainda muita coisa sobre o currículo, sobre o conteúdo, né? pensando uma aí que seja realmente uma prática né? que promova, assim gosto muito da ideia de ressignificação da vida, e que garante também né, essa, o conceito de cidadania, né? recuperar a cidadania dessas pessoas. Então, precisamos investir. E aí não é só, né? a gente sabe, na, na periferia, em todos os lugares, a gente tem que gastar mais dinheiro com educação, para criar aí as nossas gerações futuras, uh, de uma forma, pode falar, mais humana, mais crítica, né? Mais consciente da, do dia a dia. Zé, e a questão do, do preconceito, né? As expressões que são usadas com relação às pessoas em privação de liberdade são sempre bandidos, né? Se você acha que são bons, pega para ti. É, então, existe uma carga de preconceito muito grande né, com relação a isso. Quem trabalha com educação prisional também sofre preconceito? Ah, foi, foi, foi, sofre sim, acho que até às vezes a própria família, né? Tira o salvo fala, pô, por, quê? É, por que você vai trabalhar com esse... né como falou, ladrão, vagabundo, é né? que você vai cuidar dessas pessoas, que tem que se dedicar. A, a um outro a outro grupo, sei lá. Eu acho que aí qualquer grupo que esteja à margem, né, que esteja fora, que seja diferente, a gente tem aquela mania, né, de tratar esses grupos como sendo inferiores. Eu lembro, nós tivemos aqui em São Paulo um secretário de Justiça, o Belizário dos Santos Júnior, numa das falas dele, uma vez lá na Secretaria de Justiça, gostei muito da metáfora. Ele falou assim, olha, um presídio, é né, uma unidade prisional, é igual a feira livre. Todo mundo acha importante, mas ninguém quer dar rua de casa. <risos> é, então, é o é, pouco é, é, é essa coisa, né? Você fala assim, né? Você tem que ter o presídio, você tem que prender, a pena tem que ser dura. né? Mas eu não quero saber do que está que acontecendo lá. Então, né? Os presídios são, são afastados dos grandes centros, né? Eles estão escondidos. Só que existe toda uma vida lá dentro. E a gente precisa, acho que, olhar para essa realidade. E saber que aquelas pessoas que estão ali, elas vão estar tá de novo com a gente, não comigo conosco, né? Então. Como que eu quero saber sua é, qual, que essa pessoa volte para cá? O que eu vou garantir para ela, para que ela possa voltar e, e fazer parte de novo, né? Esse dia a dia com a gente. Então, eu acho que esse é o grande desafio, da gente mudar também a nossa maneira de, de pensar. E a sua pesquisa, José Leme, nos conta um pouco da, da história da cela de aula, tirando a pena com letras. Com letras. É. Então. Aquelas coisas de maluco, né, que você fala assim, bom, eu preciso fazer um mestrado. <risos> <risos> Falar, mas será que eu vou conseguir? Não sei. É. Uh, tem um amigo meu que fala que a gente é meio desajuizado, né, a gente não tem juízo né. Fala, mas vamos tentar, vamos lá na PUP, apresentar o projeto. E assim, claro que mudou muito do, do começo do que eu queria, como programador de currículo, eu queria ter precisado mais do currículo, mas naquele momento era assim, tá bom, uh, foi em 2002. Tá, se o cara está preso, por que, que ele quer estudar? Né? Por que, que ele vai para a sala de aula? Porque não é fácil. Né? A rotina, assim, imaginar que você está no pavilhão onde tem as celas, para você chegar no pavilhão escolar, você é registrado, né? e pra, quando você volta, você é registrado de novo. Então, você se sujeita a inúmeras questões ali, você fala, Pá, mas ele está lá todo dia. né Então, se ele está lá todo dia, a gente tem que fazer um bom trabalho. Então, essa era a grande questão, primeiro, da sala de aula. Fala, tá Por que, que esses caras querem ir lá? E aí a gente foi descobrindo essas coisas, né? de, de querer mudar de vida, de querer sair do mundo do crime. Né? Aí você percebia que ah, na sala de aula, nas entrevistas, no dia a dia, né? é, você percebia que eles não usavam gíria, que era uma forma de negar o mundo do crime. E ah, para os nossos ouvintes, né? para quem está estudando, um grande desafio que eu tive na pesquisa, em ambas, no mestrado e doutorado, é você pesquisar o lugar que você trabalha. Então, você tem que tomar uma distância, né, fazer um exercício muito grande para não falar na primeira pessoa, mas se colocar na terceira pessoa e analisar tudo que você está fazendo. E muitas vezes você fala, caramba, você está fazendo bobagem, né? você tem que fazer diferente. Então, acho que isso foi um aprendizado muito grande, um exercício e graças a Deus, né? os mestres lá da PUC ajudaram muito, contribuíram muito né, com, com essa questão toda. Tanto que eu... Uh... Lá no mestrado, a minha orientadora foi a professora Ana Maria Saúl, no doutorado, o professor Antônio Fizotti. Eu lembro que no mestrado, além de ter entrevistado os alunos e professores, eu queria entrevistar os guardas que trabalhavam lá na escola. Eu achava importante saber da visão deles. E ela não, não tem que entrevistar guarda nenhum, se já entrevistou o professor, aluno, tá legal. Na qualificação, aí meu amigo o professor Fernando Sala, fala da USP, Estava fazendo parte da banca. né A primeira questão que ele perguntou tá você entrevistou os guardas. E sabe que você olha para a professora <risos> orientadora? Eu falei, não tinha que entrevistar os guardas. <risos> e foi muito legal porque, como a gente estava com prazo ainda, deu tempo de voltar para unidade e entrevistar os guardas. E foi e foi bacana né esse olhar dos guardas porque, a gente tem uma ideia, você, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né eu acho que é parecido um pouco no, nas outras, nos outros estados também da União. Você tem agentes que trabalham só no setor de educação e eles acabam sendo né, é, visto pelos outros agentes como aqueles agentes que estão sempre do lado do ladrão, né, estão conversando com o ladrão, tratam o ladrão melhor, trata pelo nome. Então, eles sofrem um certo preconceito. E foi legal ouvir esse lado para você entender essa dinâmica também. né, que São pessoas que estão ali que também, além de serem guardas, eles acreditam né, na, na educação e aqui eu acho que o Carlos Rodrigues Brandão Gosto muito, né? Aquela coleção Primeiros Passos lá Que é a educação Sim. Quando ele fala, não existe uma educação Mas existem educações Então, é... você pensar que dentro de uma unidade prisional Além daquilo que é legal né Que é a educação que a gente leva Que o Estado leva Existem outras formas também de socialização E você vai ter que aprender E vai ter que conviver com isso né? Então, isso foi muito bacana Descobrir lá e claro, depois no doutorado, foi a é, é outra loucura. né Acaba um, mas já começa no outro. Falar agora não vai dar, não. <risos> não. Não aguento fazer isso aqui. Não, não é possível. Mas demorou, mas saiu. Foi, foi duro. Muitas noites sem dormir. Né? Mas, mas você pensar de. Assim, a, eu acho que a oferta da educação dos prisões aí foi uma descoberta muito legal. É então, um pesquisador argentino, Scarfó. Acho que todo o material que ele fez lá na Argentina ajudou muito. É pensar assim, olha, você tem que adaptar a todo o processo educativo para o universo né, prisional, você tem que garantir o acesso, né, você não pode dificultar o acesso das pessoas. Eu acho que São Paulo melhorou muito, né, hoje você tem praticamente todos os presos de documento, mas a gente sabe que vai participar de qualquer projeto aí federal, e nem que não é, CPF, né, coisas que há 20 anos atrás os presos não tinham. Que hoje a gente tem, né? Ah, você tem que é, garantir que essas pessoas também aceitem aquilo que está sendo feito. Né? Eu acho que pensar em uma, numa uma gestão compartilhada, numa gestão democrática, né? dá a voz também para essas pessoas. Então, acho que foram algumas categorias que a gente conseguiu é, elencar e que servem para a gente avaliar hoje políticas públicas né? e o sucesso dessas políticas. Estou se falando demais, né? Tô falando não, bem. mas está indo bem, está indo não. bem. Estou gostando de ouvir. tô gostando não. de ouvir. Zé, uh, tu falaste uh, no Augusto Boal. Eu, para mim, o Augusto Boal é o grande nome que nós temos na dramaturgia. Sou extremamente fã. Uh, ele conta, o Augusto Boal conta uh, sobre a história da Maria. Não, não sei se tu lembra, eu acredito que seja no, no, na, no Teatro do Oprimido, uhum. uh, que ele conta a história da Maria, que era, ele estava fazendo um trabalho em São Paulo, e essa Maria era uma cadeirante e demorava assim, em torno de, de, de quatro horas para ir para a oficina e quatro horas para retornar, e ela ficava lá duas horas fazendo o trabalho com ele. Daí, na finalização do, do, do trabalho, uh, quando teve eles fizeram um espetáculo, uh, ela chorava assim ela, sem conseguir parar. E no final ele foi conversar com ela, né? Tentar entender o porquê daquele choro, né? E ela disse que era aquele momento onde ele viu é, é que ela viu assim as pessoas a, a aplaudindo e ela foi a primeira vez que ela se enxergou, ela se sentiu vista, que até aquele momento ela não, não da vida dela, ela nunca tinha se sentido vista pelos outros. Tu tens uma longa trajetória nessa educação prisional. Tenho certeza que tu deve ter inúmeras histórias de situações assim, de, de uma pessoa em privação de, de, de liberdade uh, relatar isso, de, de, daquele momento de ter sido visto, de ter ser percebido como gente. Quer nos contar alguma dessas histórias? Posso contar. Não, eu acho legal, para assim, quando você conclui um curso, né? pelo que eu já falei, a ah, experiência muito bacana que a gente teve, vou citar dentes tantas, tá? mas vou pegar um exemplo do, do, do Centro de Detenção Provisória de Diadema. Nós tínhamos uma parceria com a prefeitura, aonde durante a semana eram desenvolvidas oficinas culturais. Então você tinha teatro, música, é, poesia, cada dia é uma oficina. E o legal é que ao final do semestre, né, o diretor é, permitia que os familiares... É, Participassem do evento de encerramento Então era muito bacana né? ali desse, Todo mundo se envolvia né? Chorava junto Porque era tanto o, o interno ali Que estava mostrando a oficina de cordel né? A produção do cordel E ele apresentando para a família dele E a família dele, os filhos, também vendo Naquela pessoa né? Alguém que era diferente eu Acho que isso era muito legal ah, Teve coisas trágicas também Eu estava lembrando esses dias Hoje mesmo à tarde eu estava em Franco da Rocha, que eu precisei passar lá no Cena Aberto, a unidade onde eu comecei, eu lembro que a primeira turma, Maria, que eu alfabetizei tinha o seu José. O seu José tinha uns quase 40 anos, era analfabeto, e a gente sabia que ele tinha um amante, que, assim, ele tinha um costume de, no sábado, o amante vir visitá-lo e, aos domingos, a esposa viria. <risos> E aí foi muito curioso, porque assim, eu lembro que uma semana, né, que até hoje a forma mais comum dos preços se comunicarem é para o ele trouxe, ela falou, Ó, professor, escrevi essa carta aqui para minha esposa e essa carta aqui para o namorado dele. Ai, não, não diz trocaram. Pra... Aí ele trocou os envelopes. A ah. carta da, da amante foi para a esposa e da esposa foi para a amante. Ai, eu lembro Deus. que numa segunda-feira, todo mundo chateado lá na sala de aula, eu falei, o que, que aconteceu? Ah, seu Deu um quebra-pau ontem aqui, porque a mulher dele veio no dia que a mãe estava, foi um forró <risos> <risos> Seu José, coitado, desconcertado. Mas, mas eram assim, né, e tantas outras histórias que a gente né, poderia estar tá, tá lembrando aqui, de, de coisas que você fazia às vezes sem querer. Uhum. Quer, quer ver uma... acho que pode contar. Logo na primeira semana que eu estava alfabetizando essa turma, no primeiro semestre de assim, eu só tinha uma turma de alfabetização. No segundo semestre de 93 eu fiquei com uma turma de alfabetização e uma de ensino fundamental. E o esquema eram de classes muito seriadas. Né? Então, você tinha do quinto ao oitavo ano os alunos juntos ali e de alfabetização também. E aí, professor, né? você está ali desesperado para tentar pensar em estratégias, e materiais para poder ensinar, para poder... Né? Ensinar não, mas desenvolver o processo de aprendizado. Eu lembro que eu fui no mercado, e sabe quando você entra no mercado, você tem aqueles folhetos, né, com os produtos, com os preços. Eu logo pensei, falei, puxa vida, esse material aqui vai ser muito bacana, porque a gente vai poder fazer com essa turma aí de analfabetos listas, né, é, calcular valores, pensar matemática, a língua portuguesa, pensar tudo, tudo, tudo. pedir para o gerente lá, falou, eu preciso de 30 folhetos para levar para a minha turma lá no presídio. Eu falei, Tio. Lembro que na semana seguinte eu comecei a trabalhar com esses folhetos e começou a criar um certo incômodo na sala de aula. Eu falei, caramba, o que está que acontecendo aqui, né? Aí um dos alunos, assim, não se aguentou, falou, professor, espera aí, seu Zé, né? Ele falava, seu Zé, esse folheto aqui de quando que é? Eu falei, dessa é semana, aqui a data, né? Ah, não, mas está errado. Só para vocês terem uma ideia, né? Naquela época, como os agentes penitenciários que compravam os produtos, ele superfaturavam os produtos. Então, quando eu levei escolher o pacote, vamos pensar que lá atrás, um pacote de biscoito ou bolacha, que estava um real, eles pagavam três ou quatro reais. Então, você assim, sem querer, eu os é, eleitos, todo um esquema que estava ali. Incentivou a rebelião. E, claro, né, claro que deu rolo, porque o diretor-geral me chamou, eu tive que explicar para ele que não foi por maldade, que eu não sabia que aquilo estava acontecendo. Né? Então, foi, foi um sarceiro. Um mas a gente aprende, né? Que você fala, tem que tomar cuidado. Então daqui para frente, quando você for levar algum material, alguma coisa, um vídeo, pergunta antes, não vai ter problema, né? O que você vai fazer? Acho que são aprendizados nossos para você não criar. Não, podia ter sei lá. Tinha um problema muito maior. Graças a Deus não teve, mas a gente conseguiu contornar, mas ficou muito chato, né? E assim, na ingenuidade mesmo, do professor ali que está começando a vida dele e querendo acertar, mas a gente erra. Uh, Zé, o, o, o que que tu pensas do, do sistema prisional brasileiro? Ele possibilita a reinserção das pessoas na sociedade? Olha, infelizmente a gente optou por um sistema que quer manter as pessoas fora da sociedade, né? Manter as pessoas isoladas. Eu acho que o isolamento esse ócio todo que as pessoas você se pode chamar de ócio, mas não ter o que fazer não ter o que aprender eu acho que é muito difícil isso, isso não transforma a gente teria que ter políticas mesmo de, de transformar eu acho que criar é, um sistema diferente porque está aí já já está provado que ele não dá conta é, assim acho que o esforço é muito grande para um resultado ainda muito pequeno então a gente precisaria investir mais em educação em qualificação profissional né, em atividades culturais a tentar diminuir a superlotação, porque acho que isso atrapalha muito né, o funcionamento de uma unidade prisional. Então a gente tem desafios grandes, né, para enfrentar uh, e superar esse dado que está hoje aí, né? Porque ainda os índices né, de reincidência eles não são pequenos. Então é triste, né? Você falar assim, caramba, a gente fez tanto esforço ali para depois aquelas pessoas estarem de volta, né? E eu acho que isso isso é muito triste, encontrar de novo, né? um Ex-egresso, né? Se, se deparar com ele lá. Coisa que eu encontrei esses dias, né? Um rapaz até lembrou de mim: Nossa, você estava lá em Mongaguá, que é um presídio aqui no litoral de São Paulo. Você passou lá aquele dia com a gente, fez uma palestra, não sei o quê. Eu falei: Caramba, você está no CDP, o Centro de Detenção Provisória, seria um regime, né? Como se ele tivesse regredido, mas Ele já estava na rua e voltou preso de novo. Eu falei, Aí falar isso, seu Zé, fiz uma. Né, cometi mais um erro lá fora e voltei. Então, isso é muito triste, né? essas pessoas né ficarem à margem do sistema. Mas, por outro lado também, né, é satisfatório quando você encontra pessoas que conseguiram superar né, e estão tocando a vida. Isso é muito legal. Professor José, o nos últimos tempos a gente tem vivido, pelo menos segundo a minha percepção, um certo acirramento né, nos preconceitos, na discriminação parece que as pessoas têm tido mais coragem de expressar seu, seus desapreços, suas discriminações. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vive uma crise política e uma crise econômica. Né? E, de alguma maneira, isso tem afetado diretamente o trabalho na educação prisional? Olha... Dentro do presídio eu não, nunca senti isso assim tão aberto, né? Acho que é mais velado. Muitas vezes, você, alguns dos funcionários, né? eles É claro, você milita, vamos dizer assim, né? Uh, sabe, assim, só para esclarecer, quando me chamaram de militante, eu senti que foi uma certa ofensa, né? Não foi não foi aquela coisa assim, pô, que legal que você faz. Não, sabe, você é militante, você é de esquerda, você defende... Né, bandido então então isso eu acho meio meio triste agora é aquela questão né a, a, a minha relação eu o outro né o outro vai ser sempre inferior não é ah, e é triste isso você falar não o outro tem sua o teu, teu valor a tua riqueza né então a gente tem que fazer esse exercício para respeitar o outro e, e não desqualificar o outro né estigmatizar ainda mais o outro e aí pode ser o negro o pobre né ah eu fico muito preocupado com a condição das mulheres né, que estão no sistema prisional. Elas são condenadas duas vezes né, pelo crime que elas fizeram e por serem mulheres. Né, elas sofrem muito mais do que, os, do que os homens. Tem muito menos visita, né, tem muito menos amparo. Então, acho que isso tudo são, são é, desafios também, vamos dizer assim, mas é, questões que a gente precisa rever, superar. Né? Parece que a gente é um pouco romântico, mas acho que eu tenho que olhar para o outro, né, Vou pegar o Levinas lá, né? É uma relação não eu o outro, mas eu tu, né? Conseguir enxergar no outro a possibilidade, né, de, de valorização desse ser humano que está ali também que cometeu um erro. Que eu acho que qualquer um de nós poderia ter cometido, né? A gente é, é pode pode acontecer alguma coisa, né? Mas uh, e agora sim, dá as condições para que ele se supere, né? Mas eu acho que ainda o nosso sistema é e uma outra questão, acho assim assim, né, para terminar o raciocínio, é, eu não sei, é, para quem é mais é leigo no assunto, parece que a pena privativa de liberdade é a única solução que a gente tem para punir as pessoas. A gente sabe que o nosso próprio Código Penal, né a gente tem penas alternativas. Então, eu acredito que em muitos casos, a gente poderia rever, talvez, dentro dessas, dessas dez modalidades de penas alternativas, né que a lei traz, o Código traz, ah, Seriam medidas muito mais pedagógicas Do que você simplesmente prisar a pessoa de liberdade né? Então, é, sei lá Você pagar uma multa, você ressarcir né, Aquele bem que você danificou Eu Acho que para a pessoa seria muito mais importante E evitaria que ela Ficasse é, é, Então, acho que ó, A gente tem que mudar isso né? Esse paradigma A pena a pena de liberdade não é para todo mundo né? acho que Em alguns casos, em outros, a gente teria Formas pedagógicas acho que mais, mais eficazes Zé, infelizmente o nosso tempo está indo para o final, então vou ter fazer a última pergunta. Uh, o que que tu tens para dizer uh, para essas pessoas que elas cometeram falhas, erros, uh, até muitos graves, mas elas estão pagando as suas dívidas com a sociedade? Estando privadas de liberdade, qual é a mensagem que tu, tu tens para dizer que é muito importante a gente falar sobre isso até para romper com muitos preconceitos que existem, né? Eu acho que, num primeiro momento, a mensagem tem que ser para a gente que está em liberdade. Acho que hum. olhar com um olhar diferenciado para hum. as pessoas que já foram julgadas, né, foram condenadas e estão cumprindo a pena. Então, hum. entender isso é um processo, é que elas vão passar um tempo ali e vão cumprir. Para quem está lá dentro, né, acreditar que é possível ser diferente, eu acho que a vida da gente ensina isso, né? a gente que já cometeu tantas falhas, é claro que não foram crimes, assim, né? tão sérios que poderiam assim, levar a gente para a privação, mas que, a gente, que é possível dar a volta por cima, né? que é possível uh, acertar, que é possível fazer diferente. Então, acho que são... acreditar. né? Eu acho que, enquanto o poder público, dar as condições para que as pessoas superem a situação que elas estão. Né? Elas não são presas, elas estão presas, né? Acho, né? só um joguinho de palavras, é, não uhum. é, não uhum. não nasceram criminosas, né? elas cometeram um erro, e eu acho que elas podem mostrar para a sociedade que elas têm como é, retribuir isso, e devolver, né? Os, é, refazer os danos que elas cometeram em muitas situações, claro. outras não, possível, né? no caso do homicídio, mas em outras situações, não têm como reverter isso né? e, e viver né? bem. Professor José Leme, meus parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Exato. A gente que já trabalhou algum tempo também com, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? tem uma, uma empatia e um reconhecimento muito grande né, por um trabalho que é feito por essas pessoas que são marginalizadas né, na nossa sociedade por diversas razões, e entre elas, aquelas pessoas que estão em instituições prisionais. Agradecemos muito a sua participação. O Temóvel vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig, e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Professor Zé, ou Zé Leme, muito obrigada por tua participação. Te ouvir sempre é assim inspirador. Né? A tua generosidade, a tua bondade... Realmente é inspirador. Muito obrigada de mais uma vez estar conosco né, no, nos, nas atividades da UFSM. Muito obrigada. Professora Maria, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado mesmo, espero ter contribuído. Estamos à disposição. Obrigado. Clayton, obrigado também. E a equipe toda, aí né que tava, colocou o programa no ar. Obrigado.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 Obrigada por sua audiência e até semana que vem!